A gente fala agora sobre saúde, viu gente, porque a saúde de Três Lagoas está em alerta depois do primeiro caso confirmado de chikungunya aqui na cidade. A quantidade pode ser ainda maior, viu, porque outros pacientes sintomáticos estão sob investigação. Em geral, a confirmação demora um pouco para acontecer porque os exames são enviados para a capital do estado, Campo Grande. O número elevado de pedidos também favorece a demora. A paciente infectada é uma criança de 12 anos, moradora do bairro Santa Rita. O exame foi solicitado depois que ela apresentou sintomas mais específicos da chikungunya. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança passa bem. Segundo Vinícius Neves, que é médico de família e comunidade do setor de vigilância epidemiológica, pode haver também outros casos de zika, que é mais uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. O mosquito ele pode transmitir os três ao mesmo tempo, inclusive, então, todos estão em franca atividade em aumento. Tanto em nível de Brasil quanto Estado, o número de casos dos três aumentou bastante em relação ao ano passado. A gente tem aí um aumento de mais de 200%, tá? tanto nos casos quanto inclusive em óbitos. Isso em nível de Brasil e Estado, provavelmente o no nosso município não é diferente. Neves esclarece que as três enfermidades possuem sintomas semelhantes, porém alguns são mais específicos e ajudam a diferenciar os casos. A chikungunya dá muito mais dores nas articulações, como mãos, dedos, cotovelos e joelhos. Elas podem permanecer por até cinco anos e podem debilitar o paciente mesmo depois do período de sintomas mais fortes. Já a zika dá coceira e manchas na pele mais intensas do que nas outras duas. Antes mesmo de ter certeza do diagnóstico, quando começarem a surgir os primeiros sintomas, é preciso começar a cuidar da hidratação. Essa medida pode fazer toda a diferença no tratamento. A gente pede para as pessoas preocuparem menos com fazer exame de sangue e preocupar mais com se hidratar adequadamente. A hidratação que muda é, se a pessoa vai ficar bem ou se ela vai precisar de repente de um setor de UTI. É difícil às vezes hidratar porque a quantidade de líquido que precisa tomar todo dia é muito grande. Por exemplo, uma pessoa de uns 70 quilos tem que tomar pelo menos 4 litros de líquido por dia. Uma pessoa de 80 quilos são quase 5 litros de líquido por dia. A gente sabe que é difícil. Então a gente pede para que a pessoa às vezes vá para um posto de saúde, para às vezes tomar um pouco de soro na veia, para depois tomar o restante em casa. Mas precisa tentar chegar o mais perto possível dessa quantidade de líquido necessária para que ela não evolua mal. O médico da família destaca ainda alguns um sinal que podem indicar que qualquer uma das doenças está mais séria. Algum sangramento, é, quando a pessoa estiver com vômito persistente, então está com um, dois, três dias com vômito, ele não melhora, dor na barriga, é, e quando às vezes vai levantar, assim, está sentado, vai levantar, começa a ter uma sensação de desmaio, de fraqueza muito intensa, precisa procurar a unidade de saúde ou a UPA imediatamente, esses são sinais de gravidade.